Opa, tudo bem? Aqui é Bruno Picinini novamente, mais conhecido como o Empreendedor Digital e, nas horas vagas, como dito no episódio anterior, presidente da internet, ajudando a internet a ser o que a gente conhece que é hoje. Nesse episódio de hoje, eu quero falar sobre um assunto muito importante que eu vi muitos dos meus clientes, pessoal, no site, nos comentários, enfim, nas páginas sociais, acabam perguntando que uma dificuldade recorrente, que aparece muito que o pessoal tem, é realmente de como ter mais clareza do que do que fazer, mais mais mais clareza de do que fazer, como fazer, quando fazer, como é que a pessoa quer, que ela quer o ter seu estilo de vida, como é que ela quer que o negócio online dela seja? Para que ela alcance o máximo de sucesso possível. Então nesse, nesse vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre isso. Então eu quero falar sobre o que eu considero um dos segredos do sucesso. Para se tornar um. pode ser um pequeno empresário, um pequeno empreendedor de sucesso, um empreendedor de sucesso na internet. Acaba sendo o foco aqui do, do que eu falo e do meu site, no, no, nos meus cursos, como por exemplo do empreendimentos digitais altamente lucrativos. Então, uma um exercício que eu fiz há muito tempo atrás, que fez toda a diferença na minha vida, é um que eu quero passar para você hoje, para você fazer, que me ajudou muito na hora de definir, pô, como é que eu quero exatamente? que o meu negócio seja. Não, não só falando, até nem tanto falando do ponto de vista técnico, do, digamos assim, ah, o que que eu vou promover, o que que eu vou, o que, que exatamente eu vou vender, o que que eu vou falar a respeito, o que produto eu vou criar, ou se eu vou trabalhar com uma filiada, enfim, todas essas coisas, todas essas questões que acabam aparecendo como como um empreendedor digital. Mas é falando mais do do que você quer chegar, aonde, onde você quer chegar com o seu negócio porque isso é muita coisa que as pessoas são um pouco que eu falei até num outro episódio as pessoas são um pouco estratégicas no que elas fazem elas simplesmente começam a fazer ah tenta ganhar um, um real aqui depois tentar ganhar cinco depois tent, depois tentar ganhar dez reais mas não param para pensar como exatamente elas querem que a vida dela a vida e o negócio dela seja porque eu eu gosto de fazer e o que eu acredito que é o certo que você que eu faço e que você faça que eu indico todos os meus clientes para fazer é que você crie o seu negócio, o seu negócio online. Na verdade, qualquer negócio, mas agora falando mais daqui da, da minha especialidade, que é ne são negócios online, é que você crie já com, com o fim em mente. O próprio Tim ferries do Trabalho quatro Horas por Semana, fala muito sobre isso, de começar com o fim em mente. Porque fazendo isso, e é justamente esse exercício, essa técnica de hoje que eu vou falar para você vai ajudar com isso, sabendo como você quer que seja o seu negócio, não só o seu negócio, mas a sua vida. Com aquele negócio, facilita muito para tomar as decisões certas no seu negócio. Porque só de saber algumas coisas, pô, eu não quero me envolver com isso, eu não quero me envolver com esse tipo de negócio, eu não quero ter clientes que demandem mais de três horas por dia do meu tempo, eu não quero fazer eventos ao vivo. Não sei, tem várias decisões que você tem que tomar, não sei que ponto você se encontra no seu negócio online, que se você não tomar antes, você talvez faça as coisas do jeito errado, que podem dar um resultado financeiro, o claro que é sempre importante, é sempre ótimo. Mas talvez você crie uma prisão para você mesmo com o seu negócio online, porque você vai estar fazendo algo que você não gostaria. Então é bom você definir isso antes, porque realmente para ter o nosso negócio online, que eu gosto de dizer, financiando o nosso estilo de vida, financiando a nossa vida, para não só ter o um negócio, mas poder aproveitar toda aquela liberdade, todos os benefícios que um negócio, um empreendimento digital leva. Que nos dá no caso, você precisa saber onde que você quer chegar. Dentro do, do empreendimentos digitais altamente lucrativos, que é o meu curso online, que eu ensino de, de A a Z, com vídeos e tudo mais, passo a passo, explicando como a pessoa pode criar um negócio, eu falo bastante sobre isso, como é importante ter esse fim em mente. Então, essa técnica, para você ter bem claro, para ter aquela clareza, assim ó, sem sombra de dúvida de onde você quer chegar, como você quer chegar, para depois trazer o seu negócio online para, digamos, financiar e dar. Essa liberdade para você ter esse seu estilo de vida. É esse exercício que eu aprendi com um dos meus mentores. Aprendi um bom tempo atrás, nem lembro quando é que foi exatamente, mas ele fez, deu resultado para ele. Eu ouvi e falei: vou fazer também para mim, já que o cara falou que está dando resultado para ele. E eu quero passar para você, que de repente também vai, vai funcionar para você. Então esse exercício eu nem sei se foi ele que aprendeu se for aprendeu como uh, grandes nomes digamos do desenvolvimento pessoal que é Tony Robbins Jim Rohn uh, Zig Ziglar todos esses caras não sei se foi ele mas enfim foi dele que eu ouvi e o exercício basicamente eu chamei ele de o dia médio perfeito ou DMP não sei se você já ouviu falar sobre sobre essa técnica ou não já vi outras pessoas passando adiante realmente faz diferença e eu quero mostrar para você como ele funciona? Vou mostrar passo a passo como você define antes de você fazer qualquer coisa, antes de decidir. Eu falei no outro episódio qual é o seu mercado, o que você quer atuar, como afiliado, produtor, enfim, o que você quiser fazer. Definir exatamente como você quer que seja o seu negócio e a sua vida quando você alcançar o sucesso. Basicamente, a gente quer definir qual que é a cara do sucesso quando a gente chegar lá. Porque, senão, se a gente não saber, para onde é que a gente está mirando? A gente quer trabalhar 60 horas por semana ou 20 horas por semana? A gente quer ter um escritório em algum lugar ou quer poder viajar o mundo? Por exemplo, isso é até uma. Da... Por isso que é bom começar com o Fim Invent. Eu, quando eu comecei já tudo que eu fiz, primeira coisa que eu coloquei no papel que eu queria ter para mim, eu não sei se é o que você quer, mas eu queria ter liberdade de tempo e local. Então, eu tiro tudo que eu faço, tem que ser de um jeito que não me. Que não me force a estar em algum lugar por sei lá quanto tempo, ou aulas, cursos, enfim, que tem que ter tudo pela internet, tanto os meus negócios, como meu aprendizado, como o que eu for fazer, clientes por Skype, que não dependa da minha localização, estar em algum lugar. Isso me liberou para, por exemplo, ano passado, que foi que eu fiquei viajando no Sudeste da Ásia por praticamente um ano, conhecendo lugares como Tailândia, Filipinas, Indonésia, enfim, todos. Países do sudeste da Ásia, não sei quanto você acompanha aqui o site, mas eu visitei esses países enquanto eu trabalhava 100% online. Só que isso, isso só foi possível porque eu defini antes que era assim que eu queria que as coisas fossem. É por isso que hoje, nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para você algumas, digamos, ferramentas, e principalmente essa que eu chamei de o dia médio perfeito, de como realmente definir. O sucesso, qual que é o segredo do sucesso para a gente ter no nosso negócio e conseguir criar o nosso negócio online, que aí depois você pode ver aqui no, no, no meu próprio site, no empreendedordigital.com, uh, mais vídeos, técnicas, o um manual, enfim, tudo as informações que eu coloco aqui à disposição no meu próprio curso que eu já mencionei, para fazer com uma parte técnica. Então hoje vai estar dando uma olhada nisso e agora eu quero explicar para você o que é, como funciona e como você pode aplicar. Esse, essa técnica do dia médio perfeito que você vai ver depois de fazer esse exercício vai dar uma, uma, uma clareza enorme para você para você saber exatamente onde você quer chegar e como você quer chegar então deixa eu mostrar para você como funciona e eu vou mostrar aqui para você ela não tem muitos mistérios você pode fazer ela hoje mesmo e é um exercício realmente muito agradável um exercício realmente fantástico que dá muita claridade principalmente aquela paz de espírito e claridade para saber onde a gente está mirando e ir com todas as forças para conseguir aquele resultado. Então, o que é DMP? DMP é o dia médio perfeito, mais especificamente o seu dia médio perfeito. Então, eu já vou explicar agora exatamente como funciona, mas o que vai fazer? Vai ajudar você a adquirir claridade, vai revelar o que você realmente quer, vai passar por cima de um monte de besteiras e materialismo bobo. E se você quer alguma coisa específica, não tem problema, vai estar incluso junto, você já vai entender por porquê, e vai evitar que você se torne o que eu chamo de um MM, um milionário miserável, que tem muitos por aí. Eu sei que às vezes, ah, se você não tem dinheiro, ou se você já tem, dinheiro com certeza ajuda para um monte de coisa, mas não vai resolver todos os problemas, não é a causa que vai fazer você mais ou menos feliz, pelo menos não até um ponto, não aquela grande parte da felicidade. Então, preparado? Vamos começar? O dia médio perfeito, o DMP, funciona assim. O segredo está na palavra médio. Não é o dia perfeito, é o dia médio perfeito. Então não é para imaginar um dia que você pulou de paraquedas, depois de escalar Everest, aquela sua paixão do colégio ligou para você e falou que ama você e você ainda ganhou na loteria. Não, Isso seria um dia exceção. E não é esse o nosso objetivo. É um dia normal. É um dia daqueles que ocupariam 80% a 90% dos nossos dias que seja um dia de semana, que a gente acorda, vai lá, trabalha, fala com o nosso cliente, faz o que tem que fazer, vai no mercado, um dia médio perfeito. Então, o dia médio perfeito, mais algumas áreas aqui funciona assim. Para você, o, digamos utilizar ele, para você entender o exercício, primeiro, finja. Finja por um, o um tempo que demorar para fazer, que não existe nenhum tipo de restrição. Você pode morar onde você quiser, você pode trabalhar com o que, como e quando você quiser ter os clientes que você quiser. Você pode ter tudo o que você o que você quiser. Não interessa o que você fez até agora, o que você deixou de fazer, o que você estudou, o que você não estudou. Não interessa. E não interessa, não interessa. O quão difícil seria ter algumas coisas. Não existe restrição. Eu estou eu, Bruno Piscinino, estou agora lhe dando o poder para você fingir por algum, por uma, duas horas que não existem restrições. Você pode fazer o que você quiser, quando quiser, de onde quiser, como quiser, ter o que quiser. Só como brincadeira. Não coloque pressão. Só como brincadeira. E mais, tente não pensar tanto na palavra ter. Pense no que você vai sentir. O que eu quero dizer com isso e por que isso é tão importante? Por exemplo, uma Ferrari. Ah, muita gente quer uma Ferrari. Mas porque não é, não é que ele quer a Ferrari mesmo, o que, que a gente quer é, vai mudar de pessoa para pessoa, obviamente, mas é o prazer de dirigir o carro, de repente, ver as pessoas virando a cara quando você passa, porque aquela é sensação de status, reconhecimento, ou de repente é pela velocidade, pela adrenalina que você tem de dirigir uma Ferrari, o que, que você sente? Qual a experiência, qual a memória que aquilo gera? Não tem problema você imaginar um ter, ter alguma coisa, ter o um carro, ter o um apartamento, mas por que, que você quer ter? O que que está realmente por trás daquilo o motivo? É para você sentir melhor? É para provar algo para alguém? É para dar uma condição de vida melhor para sua família, para seus amigos? Porque é isso que realmente importa. Agora sabendo essas regras, sem restrições e pensando mais em experiências, você tem, tem que ser realmente sem restrições total. Agora você res, responda: como seria o seu dia médio perfeito? O que aconteceria dia após dia? Como seria o que você sentiria? Pegue, vá de novo no café. O café que você for, avisa que eu mandei. E depois manda eles me mandar o, digamos, as comissões, porque eu já mandei você para o café umas três, quatro vezes aqui. E eu vou querer, obviamente, assim como um afiliado, que a gente trabalha aqui, a minha comissão. Então você vai de novo nesse mesmo café, avisa o cara. E aí pega um outro café, leva o seu laptop, um papel e caneta, o que você preferir. Mas se for laptop, cuida para não acessar a internet. Para, abre um arquivo ali de texto e começa a digitar... Como seria o seu DMP, o seu dia médio perfeito? Se você não tivesse nenhuma restrição, nenhuma, o que você gostaria de fazer, com quem você gostaria de trabalhar, onde, quando, como, o que você gostaria de ter, onde você gostaria de morar, tudo. Esqueça as restrições, esqueça que, pô, mas para eu conseguir isso, você quer ser um astronauta na NASA, pô, como é que eu vou para os Estados Unidos, como é que eu vou ser um astronauta? Se é isso que você quer, coloque no papel, não interessa. Realmente, tire todas as restrições, é um exercício realmente, digamos, libertador. A gente vai no fundo... E começa a se perguntar o que me faz feliz, o que, que realmente eu quero fazer da minha vida, o que eu realmente gosto, e esqueça as restrições. Então não esqueça, sem restrições, escolha local, trabalho, empresa, cliente, tudo. O dia médio perfeito. Aquele que ocupa 80% a 90% dos seus dias. E coloque, eu já vou até mostrar agora um exemplo do, do meu, como eu fiz, coloque bastante detalhes. Se, assim, se você é o seu apartamento, descreva como é a cozinha, o que você tem lá, que tipo de panela, que tipo de cozinha é, o seu quarto é grande, é pequeno, que tipo de cama você tem, como é a sua namorada, se você já tem ou não tem, enfim, se você vai viajar, que tipo de classe executiva, que avião, para onde, quanto tempo, descreva tudo em detalhes, quanto mais detalhes, melhor, é um exercício que vai ser realmente, a, a sensação depois de fazer ele é realmente incrível. Então, sem restrições, não tenha medo, faça ele e depois repita comigo. Depois que você fizer esse dia médio perfeito, não é questão de ser é questão de quando. Não é se você vai conseguir isso, não é se você vai conseguir aquela casa, não é se você vai conseguir o trabalho, se você vai conseguir crescer a sua empresa a nível que você quer, é quando. Quando você vai chegar lá, quando você vai ter sua casa, quando você vai realizar seu sonho, quando você vai conseguir tudo aquilo que você vai ter. Então, repita, não é questão de ser eu sempre gosto de falar para os meus clientes, meus amigos, para quem for, não é questão de ser, é questão de quando. Tenha isso o mais claro possível, o mais forte na sua cabeça, sem dúvida nenhuma. Ninguém tira isso de você que você vai ver que aos poucos vai acontecendo. E para provar isso, agora eu quero mostrar o meu. Então Aqui eu tenho algumas das, das folhas que eu escrevi no computador mesmo, o que seria o meu dia médio perfeito. Eu tenho ali a parte na primeira parte, como seria na viagem, que eu estou agora fazendo, e depois quando eu voltasse para o Brasil, como seria a minha vida. Então, eu quero mostrar agora alguns trechos para você ver que é interessante. Eu escrevi ali em 2011, 2012, não lembro quando é que foi exatamente, quando eu estava no meio ali, ainda fazendo, tentando, quebrando a cabeça para ver como eu faria. Foi bem logo depois de uma época, eu tive uns problemas e não sabia se eu ia conseguir ou não. E aí eu conheci esse exercício, eu fiz ele, dediquei um tempo no café lá que você vai me dedicar para comissões, e agora eu quero mostrar algumas das frases que eu tirei exatamente, até foi um exercício bom para mim agora, porque eu tive que voltar e ler isso de novo. A sensação de, de realização pessoal é realmente incrível. Então aqui, alguns dos trechos. Por exemplo, me espreguiço e saio para olhar da minha sacada para ver como está o dia de... Isso durante a viagem. É mais um belo dia quente de sol. Olha só o visual que eu tive aqui. Isso aqui é em Vang Vien, no Laos, um lugar realmente incrível. E essa era realmente, eu tirei essa foto, da minha sacada, faz nem duas, três semanas, um lugar com uma vista dessa, assim, no meio de um vale com as montanhas, um lugar sensacional. Ali é terra, eu tinha esquecido o nome. Conheci alguns lugares incríveis. Essa foto aqui é em Eunido, Palawan, nas Filipinas. Foi cerca de quatro, cinco meses atrás e foi uma escalada de uns 40 minutos para chegar até lá em cima, mas a vista sensacional, acho que eu nunca vi um lugar tão bonito, Hallam Bay no Vietnã também é outro lugar, é uma das sete maravilhas naturais do mundo realmente fantástico tudo isso eu escrevi, que uns dois anos atrás, coloquei no papel o meu dia médio perfeito o que eu queria ter só que claro, esse é o meu dia médio perfeito não é todo dia que eu escalava essa montanha, mas mesmo assim da minha viagem é um dia médio, é o que está acontecendo todos os dias, vejo lugares incríveis, conheço pessoas então outra que Fiz diversos amigos de tudo que é lugar do mundo. Então aqui vai ser no topo do vulcão Agum, em Bali, na Indonésia, quando eu participei do, projeto, do Project Getaway, que é um projeto de empreendedores digitais que trabalham online, e a gente escalou esse vulcão, começando, acho que era uma da manhã, e dá para ver até as, as nuvens lá atrás o quão alto era. Foi realmente uma experiência incrível, com um pessoal realmente fantástico. Outra frase. O mais fantástico tem sido os mergulhos que eu tenho feito por aqui. Lugares simplesmente incríveis. Então essa aqui foi em Cipadã, que é um dos, uh, um dos melhores lugares para mergulho do mundo. É realmente incrível. Ainda é bastante protegido, não é muito acesso, Que é em Borneo, na Malásia. E até ali ó, o Felipe, que eu conheci ali na viagem, a gente tirando uma volta quando a gente estava indo mergulhar. E chega, chega a dar arrepio assim de pensar que, que, pô, eu lembro eu pensando isso, escrevendo o que eu ia estar tá fazendo, e agora eu estou mostrando isso que realmente aconteceu exatamente como eu tinha colocado no papel. Outro, diversos pedidos de entrevistas e matérias para jornais e blogs são comuns hoje, porque o meu projeto e ideias acabaram ganhando fama. Então, para quem não viu, eu vou participar agora do, por exemplo, do Afiliados Brasil, que vai ter agora dia 29, 30 e 31 de maio em São Paulo. Se você vai estar por ali, eu recomendo imensamente que você vá, vai ter um dos melhores nomes do Brasil palestrando lá e eu vou ter a honra de dividir o palco com eles. Então, isso realmente começou a acontecer, que não acontecia antes. E mais uma aqui, aquela escala na rocha na outra semana também foi fantástica, que era algo que eu queria fazer. Estou aqui em Rayleigh Beach, na Tailândia, foi, o, foi, foi um, um curso de três dias de escalada que eu fiz, que pô, é um dos esportes que eu mais gostei de disparar, né? realmente a sensação de estar tá ali escalando, e até ele é um dos esportes que para adquirir aquela, aquele estado de flow que eu falei, é um dos melhores, porque ele é tão intenso, está ali na rocha assim, que não tem tempo para pensar para nada, que o mundo some. É só você, aquele calor da rocha no seu corpo, você escalando e chegando no topo. A vista, e as vistas do local, você coloca no Google Really Beach, as vistas um dos lugares mais bonitos que eu já fui na vida. Então você pode ver que esse exercício não é não não é pouca coisa, realmente é colocar no papel e escolher aquilo que você quer da sua vida. Então essa é a que eu chamo da técnica do dia médio perfeito. Não tem muito mistério para aplicar ela, é relativamente simples. É realmente ver, definir com toda a clareza possível o que você quer, o que, como é que você quer que a sua vida seja, como é que você quer que o seu negócio financie esse seu estilo de vida para você conseguir chegar lá. Então é com isso. É com essa técnica que eu defino, digamos, o meu sucesso e eu quero que você define o seu. Não sei se os seus objetivos são iguais ao meu, como eu falei ali no início aqui dessa, desse vídeo, como eu falei também na, na própria técnica ali, eu falei de, de como eu queria liberdade para poder viajar, que é um dos meus hobbies, é uma coisa que eu gosto de fazer muito, também em esportes. Você viu ali que eu falei da, de que eu fui escalar em rocha, mergulhos, enfim, um monte de coisa que eu gosto de fazer, surfar. Mas não sei se é o que você quer, de repente você quer ficar mais tempo em casa, quer ter mais tempo com seus filhos, quer se dedicar a um outro projeto que você tem, até sei lá, um projeto de caridade, quer passar um tempo na África, trabalhando com crianças, não sei. Cada um tem os seus objetivos de vida. Mas se você não souber e colocar no papel com toda aquela clareza, não vai adiantar. E por isso que essa técnica do dia médio perfeito ajuda tanto. Porque não é definir assim uma coisa tão longe, é definir um dia. Como eu falei, médio perfeito. Aquele dia todos os dias, o segunda a sexta normal, que você vai estar tá ali ou você vai trabalhar, ou você vai sair com a sua namorada, ou vai brincar com seus filhos, não sei o que você vai fazer, mas que é aquele dia que vão ser, digamos, 300 dias dos 365 dias do ano. Aí, claro, vai ter aqueles dias especiais que viajando, eu quero ir para o Caribe, beleza? Vão ter esses, esses dias vão existir também. Mas a maior parte são dias mais normais que você quer ter e é bom que você tenha definido eles bem claramente. Para que você consiga chegar lá. Então, essa é a minha recomendação. Essa técnica do Dia Médio perfeito, eu não lembro se eu citei antes, mas quem eu aprendi a primeira vez foi com o Frank Kern, que é um dos, um dos meus mentores. Já participei até com workshops e eventos dele na própria Califórnia, que é onde eu o escritório dele. Não sei se ele aprendeu com caras como que eu sei que ele segue, Jim Rohn, Tony Robbins, esses caras do, do grandes nomes do desenvolvimento pessoal, mas foi com ele que eu aprendi. Eu apliquei para mim e deu resultados incríveis, como você viu. Eu tenho certeza que se você fizer sentar um dia, tira um dia, não, não simplesmente faz nada. Ah, vai um dia num café, deixa o celular em casa, deixa o laptop em casa, sem conexão. Senta e responde uma pergunta que, todo, que a gente devia pensar todos os dias. Todos os dias, e às vezes então, a vida acontece. É, tem que pegar o filho na escola, não deu tempo, vou jogar polo, churrasco que tem que organizar, as coisa ruim, furou o pneu, carro para revisar. A vida acontece e às vezes daí a gente acaba ficando sem tempo para realmente definir a própria vida dizer como e como exatamente a gente quer chegar lá, como e onde a gente quer chegar de que jeito a gente quer que o nosso negócio e a nossa vida seja isso que eu chamo de digamos do segredo do sucesso que eu tive que eu sei que outros tiveram que esse meu mentor teve e que eu tenho certeza que se você fizer você vai conseguir ter também só pela clareza que você vai ganhar de fazer um exercício assim então realmente Pegue um dia, faça, faça pelo menos arrisque mesmo que você não acredite que isso pode dar certo, parece muito misticismo, alguma coisa assim, mas funciona. Não é, não é nem, não é, nem, nem é tão exagerada, às vezes tem umas coisas de desenvolvimento pessoal que acaba sendo muito pesado, e afirmações e algumas coisas que eu pessoalmente não, não concordo, não faço. Eu acho é mais pé no chão realmente pensar o que, que eu quero e depois de pô, se eu quero a minha vida, o meu negócio assim, eu quero que o sucesso da, que eu desejo seja dessa cara. Que passo eu tenho que tomar para chegar lá? Então realmente sente, escreva e defina exatamente o que que o sucesso é para você, como você chegar lá, porque assim as suas chances de realmente conseguir fazer isso acontecer são muito maiores e eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá.